Quero te mostrar todo meu amor. Mina vem pra cá, sabe onde eu tô? Quarto vazio pra. Tô cheia em nos lindos Quero te mostrar todo meu amor. Mina vem pra cá, sabe onde eu tô? Quarto vazio pra. Chuva caia, já tá na calha. Escorrendo o sentimento, espero que não falha. Eu sem argumento, você é refrão. Mina, vem aqui, é minha paixão. Quero te sentir, e anjos passarão. Sorrindo pra ti. Todo meu amor, mina vem pra cá Sabe onde eu tô, quarto vazio uh, uh, uh. Seu cheiro ainda tá Nos só quero te mostrar Todo meu amor, mina vem pra cá Sabe onde eu tô, quarto vazio Pra nós, seu cheiro ainda tá E aqui é minha paixão, quero te sentir, anjos passarão, tô indo ti